Eu venho parar à adoçaria através da minha avó. A minha avó foi doceira desde os 17 anos, quando começou a ter a vida própria, teve-se governar. Cresci na cozinha, com esta mesa. Esta era a mesa onde a avó Ana fazia os doces. Quando ela morreu, eu trouxe para cá e passou a ser a minha mesa. Portanto, por esta mesa já passaram muitas centenas de quilos de farinha e açúcar. A adoçaria conventual eu venho parar por morar em Porto Alegre só, e por gostar disto, por comprar muito livro, ler muito sobre o assunto, muita bibliografia, gostar de experimentar. Este torrão tem uma consistência curiosa, porque tem consistência de torrão. Por alguma razão, não é explorado aqui na cidade. E eu gosto mais de trabalhar aquilo que não é explorado um chamado torrão real hum, associado ao convento de São Bernardo é muito diferente de outros que são doces de colher este não é um doce um doce com uma consistência fantástica com uma crocância excepcional que o torna muito peculiar na doçaria conventual que eu conheço não conheço nenhum uh, com características muito semelhantes a este